O que é AMV? O que é AMV? AMV é conhecido como anime, music video Ou melhor, um, vi um vídeo sincronizado com uma música. Como, um, vamos dizer, um base. Naná, naná, naná, naná, naná. E vai juntando várias partes de animes separados. Ou, né? É, geralmente vários animes e partes de animes. OMV, conhecido também como Oficial Music Video, é basicamente o vídeo oficial daquela música. Diferente o antônimo de UMV, um Oficial Music Video. Ou melhor, vídeo da música não oficial. Geralmente... O UMV é feito por fãs, e o OMV é feito pelos cria criadores da música, que é oficial, então tecnicamente é feito pelos criadores. O MV, como você conseguiu ver anteriormente, ou você pulou nos capítulos do vídeo, vocês também podem pular no capítulo do vídeo, não sei se vocês sabem, mas depois eu gravo um vídeo explicando. MV music video, ou melhor o vídeo sobre a música que pode ser pode ser um AMV um feito com anime um pedaço de anime o MV não oficial ou MV oficial entende tem várias variações ytp YTPBR, ytpmv e ytpmvbr. São zoações onde o YTP é uma zoação americana, YTPBR é uma zoação brasileira, YTPMV é basicamente quando o pessoal pega pedacinho de alguma coisa vai fazendo assim: vamos supor, gritam é ah, ficar tipo isso. Y, TPMVBR é feito por brasileiro. É a mesma coisa. GLMM quer dizer Gacha Life Mini Movie. Ou melhor, Gacha Life Mini Filme. GLMF é Gacha Life Gacha Life Mini Filme. E GLMV eu acho que alguma é coisa assim. É... Gacha Life Music Video. GCMM ou... Gacha Club Music Video. É, mini filme. É... Basicamente um mini filme. Um negocinho pequenininho. De Gacha Club. Uma versão nova do Gacha Life. GLMV... GLMV... Não gcmv é basi é basicamente um vídeo de música feito no gacha club que como eu disse é uma versão é, como posso dizer uma versão nova do gacha life também conhecido como gacha life 2 e g -L. é não gc MF Gashlife Mini Filme Otaku é pessoa que vê anime. Eu não sei se você conhece, mas existe uma comunidade que é. que o pessoa que vê anime é chamada de Otaku. O. é. Otomache? No caso é o contrário: é mulher que gosta de anime. Os dois são. diferentes. A única coisa que muda é o gênero basicamente. Mas as comunidades são assim.